O que fazer face ao vírus Zika sendo homem? Utilize preservativo nas relações sexuais nos 28 dias após o regresso de uma zona endémica de vírus Zika. Se nesse tempo tiver febre ou manchas na pele, alargue este período para 6 meses.